O Líder começa, então, no estado de São Paulo, depois já de mais de 70 experiências que aconteceram no Brasil inteiro. E começamos pelo, pela região do Circuito das Águas Paulistas. O Líder é uma experiência revolucionária, aonde tem passado, tem ajudado a dinamizar o desenvolvimento econômico dos territórios. Ele acontece sempre em micro-regiões e territórios. Aqui estamos com nove municípios do Circuito das Águas Paulistas e vamos fazer a diferença no desenvolvimento. Qual é a proposta do Líder? é colocar um grupo de lideranças que representa as várias parcelas da sociedade dessa região para poderem pensar, visionar, entender quais são suas competências, quais são as potencialidades desse território e construírem juntas, de maneira integrada, uma visão e uma estratégia para o desenvolvimento desse território. É uma experiência rica que chega pela primeira vez a São Paulo a partir de experiências já muito bem sucedidas no Brasil. A gente acredita muito que o Líder vai poder fazer diferença e contribuir para o desenvolvimento do Circuito das Águas Paulistas, para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e para o desenvolvimento do Brasil. Estamos agora acreditando muito nessa parceria com o SEBRAE e o Projeto Líder, porque é uma região muito rica, é, Existe algumas coisas que unem todas as cidades da região, que é histórico, que é o café, as águas, então, na verdade a união, algo que tem em comum de todas as cidades do Circuito das Águas, nós acreditamos que é nesse potencial do café, que é uma riqueza do Brasil, não só da região, e estamos acreditando que todo mundo junto, todas as cidades engajados, empresários, hoteleiros e a rede pública de todas as cidades juntos, vamos conseguir é, unir e transformar numa numa região de um potencial muito grande para ser explorado pelo turista. Projeto líder muito importante, uma uma parceria do SEBRAE aqui com o nosso município. E nós somos muito contentes que seja aqui lançado aqui em Serra Negra. A região toda está aqui né, no dia de hoje. E a região do Circuito das Águas, acho que ganha muito essa, esse projeto do SEBRAE. Com certeza que vai ser vitorioso. E nós, enquanto prefeitos daqui de Serra Negra, vamos dar todo o apoio. E tenho certeza que vai desenvolver muito a região como um todo. vez que o programa Líder acontece no estado de São Paulo e foi escolhido estrategicamente é, conjunto um estudo com o SEBAR Nacional para que ocorresse no Circuito das Águas Paulistas. O programa é muito importante porque ele reúne lideranças dos nove municípios que compõem o Circuito das Águas. Nós temos aqui em torno de 45 participantes representando o poder público representando organizações não-governamentais, entidades, associações, sindicatos, eh, universidades e também empresários, a classe empresarial também presente. A gente acredita, e o modelo do Programa Líder trabalha isso, que essas três forças unidas, elas conseguem movimentar, elas conseguem eh, reagir, elas conseguem transformar uma região. É com enorme satisfação que participamos aqui do, do Programa Líder do SEBRAE, e com muita alegria estamos percebendo o envolvimento de ambos os públicos, eu diria, do privado e do público. Essa interação entre entre público e privado é o que nós precisamos para fazer que a nossa região, a região do Circuito das Águas Paulistas, tenha assim um desenvolvimento das suas potencialidades e poder alcançar um local que merece, um local de, de, de desenvolvimento econômico alto, e atrair cada vez mais turistas e um desenvolvimento para a nossa região. Dar o primeiro passo na implantação do Projeto Líder numa região, não é numa cidade, é uma região como um todo, com uma característica homogênea, unida por um denominador comum chamado Circuito das Águas. Portanto, a partir desta denominação, se reúne um grande grupo de empreendedores, de políticos, de gestores públicos, prefeitos, vereadores, pensando coletivamente no desenvolvimento da região. Assim dá certo, individualmente não dá.